Olha só, gente, aqui, é meu meus novos pintainhos, né, aqui é índio gigante, tem dois amarelos, um preto pescoço pelado, um preto normal e um pretinho aqui de outra coisa, não é bem pretinho, meio rajadinho, vai ser um meio amarelado, meio manchadinho, ó. Isso aqui, ó, é o que dá anticorpos para as galinhas, isso aqui, ó. Ela ciscar e catar aí o seu próprio alimento, aí, das. os besourinhos, né? Isso aí traz um. creio eu que traz aí um fortalecimento muito pro organismo. Porque ele vive disso, né? Quando você cria só com ração, ela fica mais vulnerável. Eu penso assim. Olha, vamos vão ciscando, pegando contato com a terra aí, ó. Uma maravilha, ó. Olha só. Aqui parece que é um machinho. É. Uma feminha, ó. Esse, esse da. Aqui tá, aqui pra fora aqui, acho que é o machinho. Olha só, que bonitinho aqui meus pintinhos índio gigante, ó. No meu cálculo aqui, aquele ali nasceu o rabinho por último, tem menos penas, aquele lá, ó. Então no meu cálculo, aquele lá é macho. No meu cálculo, como é a mesma raça, esse aqui é fêmea, porque tem rabinho, ó. Esse é o meu cálculo, pode ser o contrário, eu posso estar enganado. Olha a mãozão já, ó. Grandão, hein? Olha só, mansinho, ó. Esse aqui, esse aqui são mansinho, não. Assim, belisca a gente, ó. Olha o tamanho, olha a canela desse aí, ó. Esse é grandão, ó. Vem cá, esquisitinho, vem. É mais brabo, esquisitinho. Esse aqui, deixa eu pegar, mas belisca. Agora esse aqui, não, esse aqui, desde novinho, eu comecei a passar a mão. É, é, o mais, é o mais mansinho, ó. Esse aqui, ó. Agora esse aqui, não, esse, esse aí, ó. Belisca a gente, ó. Mas tão grandinho. Olha só o tamanho. Olha o grandão aí, ó. Olha os dois vermelhos aqui, ó. Esse aqui me parece que é uma, uma, uma franinha, não sei, ó. Esse aqui não, esse aqui também parece que é macho. Não sei, ó. Olha ó. Esse aqui, ó. Olha o bichão aí, ó. ele tá, tá grandão, hein? Ó. Olha o tamanho dos meninos, rapaz. Olha só, gente. Cresceram. Chegaram aos quatro meses. Olha o tamanho aí, ó. Olha só que lindo aí, ó. Com quatro meses. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, minha gente!